No Google, acreditamos que criar tecnologia para todos significa proteger todos que a usam também. Conforme nossos usuários evoluem, buscamos também avançar e desenvolver novas tecnologias para manter suas informações pessoais protegidas. Em 2004, introduzimos proteções automáticas contra spam e phishing capazes de evitar que mais de 99,9% de e-mails suspeitos ou perigosos chegassem até você. Também priorizamos sua segurança na web quando um time de engenheiros desenvolveu um modo de navegação segura, que alerta você ao visitar sites perigosos. Em 2007, começamos a trabalhar em uma tecnologia que mais pra frente permitiria o controle das informações salvas na sua conta do Google. Você pode fazer uma cópia, backup ou ainda baixar e mover para outros lugares. Você é quem decide. Em 2008, lançamos o Chrome com medidas de segurança integradas, como atualizações automáticas de segurança e o modo navegação anônima, que permite que você navegue na internet sem que sua atividade fique salva. Para dar mais transparência e controle, sobre os anúncios que são exibidos para você, fomos a primeira empresa a criar uma ferramenta que permite desativar anúncios personalizados. Em 2014, lançamos a Verificação de Segurança, que ajuda você a revisar de forma rápida e controlar as suas configurações de proteção. Um ano depois, criamos a Conta do Google, onde você pode encontrar e gerenciar todas as suas configurações de sua privacidade e segurança em um só lugar. E também tem a Checkup de Privacidade, que é um guia passo a passo para ajudá-lo a escolher as configurações certas para você. Em 2017, aprimoramos ainda mais nosso sistema de segurança, por meio de um programa de proteção avançada para as contas de jornalistas, políticos e outros usuários mais vulneráveis a ataques direcionados. Em 2019, introduzimos a Exclusão Automática de Dados, que permite definir uma data de validade para suas informações salvas. Agora, tornamos a exclusão automática a opção padrão dos ajustes de configuração. Estas são apenas algumas das maneiras de mantermos suas informações pessoais seguras e protegidas. E continuaremos inovando, porque proteger nossos usuários sempre foi e será fundamental em tudo o que fazemos.